Maiana Leite atende como psicóloga especialista em psicologia de trânsito, avaliação psicológica de trânsito além de atendimento clínico, individual, casal, familiar e infantil. A Cliniper é uma clínica credenciada ao DETRAN Goiás. Para agendar uma consulta basta escanear o QR Code com o link direto do WhatsApp ou anotar o número que aparece nesta tela. Conteúdo da Climop. Clínica Médica de Piranhas.